Olá eu sou o Paulo Matos aqui do canal dicas e oportunidade e hoje o assunto aqui é sobre porque estamos perdendo inscrito. vou falar sobre o sininho de notificação o que que está acontecendo que ativa-se o sininho e ele se desativa tá e como abrir lista de canais que é uma coisa muito importante para todos os inscritos e vou explicar que também é rápido, fácil, mas de suma importância. Estamos perdendo inscrito, vamos perder muito e muito mais, né? E notificações. Às vezes subimos um vídeo para o YouTube e não é não notifica os inscritos. Porque isso tudo é um segredo que eu descobri. Eu já venho estudando, analisando uns 15-20 dias. Cheguei à conclusão que até eu errei e errei muito. Vamos saber por quê? É, aqui é o meu canal, vocês podem estar verificando depois. Tem muitas outras dicas importantes aqui, tá? Muitas dicas importantes. Então vamos ao que interessa. Primeiro você abre o seu canal. E clica aqui em personalizar o canal. Personalizar o canal. Aí eu vou clicar nessa partinha Gerenciador de vídeos Não tem outra parte Não tem para onde ir É só seguir esse espaço que nós vamos saber O que está acontecendo com os inscritos com, e com as nossas inscrições Com quem nós inscrevemos E quem se inscreve no nosso canal Então clica aqui em gerenciador de vídeos Vai abrir essa parte Nós vamos clicar em comunidade Bem aqui aqui, ó. Comunidade Vai abrir essa outra página. Nós vamos clicar em inscritos. Então, clique em comunidade, depois clica em inscritos. Pronto, aqui está todo o segredo porque estamos perdendo inscritos. Em primeiro lugar, obrigado você que é meu inscrito, que está assistindo esse vídeo mais uma vez. Acompanhe até o final, que eu garanto: nunca mais ninguém vai perder inscrito. Né? Divulgue para os seus amigos né? Como divulgar Aqui nessa própria seção inscritos Tem um botãozinho aqui ó. É, Você vai enviar a mensagem Descobrir como não perder mais inscritos E pode enviar o link Do meu vídeo aqui se quiser E aí põe enviar E outros meios também né? No Google My, Facebook E notifica de uma forma ou de outra Para os seus inscritos Né do jeito que eles estão perdendo, você também está perdendo E todos vão perder se não acompanhar esses passos aqui Com certeza, tá? Então, abrindo essa seção inscritos Por que, que é importante a lista de canais aberta? Aqui está a notificação do YouTube São exibidos apenas inscritos Nessa seção inscritos aqui São exibidos apenas inscritos que estão com a lista de canais aberta Tá vendo? Que compartilha as inscrições publicamente Inscrito com inscrições definidas como privada, não aparecem aqui. Ó, pode ler aqui em cima todinho, tá? Mesmo se tiverem contas inscritas no seu canal, se inscreverem, tá? A lista do canal fechado não vai aparecer. E a parte mais importante do YouTube é essa daqui, com certeza, uma das mais importantes, tá? Então, o que, que acontece quando a pessoa se inscreve no meu canal, ela aparece aqui desse lado esquerdo. Né, com um 2 dias ela aparece aqui Quando ela se inscreve Ela tem uma lista de canal aberto um dois dias vem, vem para essa parte Se você abrir a lista de canal dela lá Com certeza você vai ver que você está inscrito lá Mas o segredo é aqui Nessa parte inscritos aqui ó. Ela está inscrito Se eu estou inscrito no canal dela Vai estar tá aparecendo aqui ó. No caso aqui Eu estou inscrito no canal dela Então o segredo está aqui ó. Ela está inscrito no meu canal eu tô escrito aqui vamos ver qual é esse segredo o que que está acontecendo porque estão rolei a página carregar mais rola a página pode ver que todos estão bonitinho aqui ok? isso eu consertei já há uns 10 dias eu venho mexendo nessa parte aqui que é aqui que nós estamos perdendo inscrito está sendo cancelada inscrições por aqui rolei a página tá tudo aqui ó a pessoa que se inscreveu eu que estou escrito tá tudo certinho mas eu descobri e não custa passar para vocês. Se eu errei, eu corrigi meu erro. Aprendi, tô passando essa dica para vocês. Até aqui tá tudo certinho. Ó, vou ler a parte. Tá vendo? Tudo bonitinho, mas já começou aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? ó que a pessoa tá inscrita no meu canal e eu não tô inscrito no canal dela. Na verdade eu estou inscrito no canal dela, mas tem algum erro meu. E quantos que estão passando por isso e não sabem. Eu vou dar um clique aqui em inscrever-se. Viu? Não aceita de jeito nenhum. Clico em inscrever-se. Não aceita. Pode clicar quantas vezes quiser. Qual o procedimento? Eu vou ter que abrir o canal dela. Eu clico com o botão direito do mouse aqui, ó. abre link em uma nova guia, tá? Vamos lembrar esse nome aqui, ó, Maria Eduarda Produções, né? Não é uma divulgação de canal, é apenas um, uma demonstração do que, que está acontecendo com os inscritos. Então, não está aceitando inscrever-se, mas ela está inscrita no meu canal e eu não estou inscrito no dela. Então, eu cliquei aqui com o botão direito, abri o link à nova guia aqui, ó. Aqui eu estou inscrito e o sininho está ativado. E por que aqui na lista de inscrições eu não estou marcando inscrito? Vamos acompanhar por quê? Quando a gente se inscreve em um canal no YouTube. Muitas vezes a gente erra. A gente se inscreve no canal. E ativa o sininho no canal. O YouTube manda notificação de canal para alguém? Não, manda notificação do vídeo. Então aonde está o erro? Nós vamos ter que abrir o vídeo. Né? Para muitas pessoas que participam de lives Às vezes recebe 10, 20, 30 inscritos de uma vez Corre lá no canal, se inscreve, ativa o sininho Não, tudo errado Tem que abrir o vídeo da pessoa Assistir o vídeo O máximo que puder né Passa pelo menos de um minuto Vocês viram lá? ó Maria Eduarda Lá no canal o sininho está ativado Mas aqui no vídeo não está ativado tá, Eu vou Pausar o vídeo aqui Eu vou acionar o, o sininho Então sempre que a gente se inscreve no um canal Tem que vir no vídeo e ativar o sininho No vídeo Esse é o segredo Pronto, está assinado Está ativado o sininho Eu não atualizo página, mas eu vou at Atualizar Esse canal aqui Para ver se o sininho continua ativado Vamos perceba bastante atento que aqui tá sendo um segredo vou pausar aqui novamente depois eu volto e vejo o vídeo com mais tempo Ó, eu acionei o tivinho atualizei a página e o sininho não está ativado tá então o que que eu vou ter que fazer nesse caso aqui tem jeito tem eu vou ter que clicar aqui em cima cancelar essa inscrição pronto eu cancelei a inscrição tá Vou ter que me inscrever novamente em seguida E acionar o, tivinho, o sininho Ativar o sininho Ativei o sininho Vou dar um like aqui, deixar um joinha Com certeza, Maria Eduarda Produção E depois eu venho ver seu vídeo, tá E aqui com certeza agora Ela Eu estou inscrito no canal dela Tá Então vamos atualizar a página Né Bom, Atualizei a página Duas vezes só, mas isso foi obrigatório, tá? Então vocês percebem que o sininho continuou ativado, tá? O sininho está ativado. Porque tem que cancelar a inscrição no vídeo. E clicar no sininho no vídeo, não no canal. Fica essa dica que é muito importante, tá? E às vezes a gente erra, como eu já errei. Então vamos prestar atenção aqui. É o Maria Eduarda Produções... Não é ela? Aqui, ó. Que eu acabei de cancelar. Me inscrevi novamente em seguida para não esquecer. Seu meu tá aqui. Seu Neu sininho tá aqui, ó. Maria Eduardo. Agora vai, vai aceitar. Eu posso atualizar a página que já vai estar tá marcado como escrito. Eu posso vir aqui e clicar em inscrever-se novamente. Pronto. Aceitou. Vamos ver esse de baixo? Ó. Inscrever-se. Não aceita de jeito nenhum. Inscrever-se. Então, seria o mesmo procedimento. Abrir link, uma nova guia. Né? Tá vendo aqui, ó? O sininho tá ativado. Tá? Vamos ver lá no vídeo? No vídeo. Eu vou pausar o vídeo aqui. Depois aqui eu volto para ver o um vídeo do nosso amigo aqui, ao vivo, Revelino Show. Tá? Então, aqui, ó. Lá no canal tá ativado o sininho. Mas o YouTube não envia notificação de canal de ninguém, ele envia notificação do vídeo. A pessoa sobe um vídeo pro o YouTube, vai ser notificada o vídeo. Então, aqui onde está o erro meu. Fiz uma pesquisa né, com os 10 parceiros do YouTube aqui. Pedi para eles verificarem essa parte. Todos estão com essa situação aqui. Ó, né? E nenhum deles sabiam. Até agradecer o eu antecipadamente. Tá? estão corrigindo lá também, então não era só eu, 10 colegas estão com essa situação aqui, então muita gente pode estar também, por isso que eu peço, divulgue nas redes sociais, divulgue para os seus colegas, para os seus inscritos, que se isso está acontecendo com você, está acontecendo com todos os inscritos também, né? então aqui imediatamente eu cancelo a inscrição, né? para não esquecer, não se distrai com outra coisa, inscreve-se novamente, pronto ativo o sininho dá um joinha é, de volta o Júlio depois eu volto aqui com mais tempo para ver seu vídeo que agora eu tô gravando para não ficar um vídeo muito longo tá não posso atualizar a página atualizei a página pronto. tá vendo atualizei a página o sininho continua ativado né posso assistir o vídeo né? e durante o vídeo todo eu vou me interessar em alguma parte e sobre o assunto do vídeo Deixar um comentário Né Like, o Youtube não está aceitando Tem alguém que chega no seu vídeo Só escreve lá, like, vai para spam Não fica um comentário Não vale, tá Então veja o vídeo, comenta sobre o assunto do vídeo Isso é muito importante Tá bom, então Aqui agora Vamos ver ó. É o Edivaldo Júnior eu posso fechar aqui, ó. Ó, Edivaldo Júnior, não estava aceitando. Eu escrevi, aqui, ó. Eu posso atualizar a página aqui, hein, que ele já vai estar tá como escrito. Então, posso clicar em escrever, -se. tá? Ó, agora aceitou. Tá vendo isso? Eu tô aqui de baixo, ó, a mesma coisa. olha esse outro, a mesma coisa. Eu errei, errei bastante. Aprendi. Estou passando a dica para vocês. fica essa dica, divulgue o máximo possível. Para todos os inscritos que você conheça, tá? Isso vai ajudar bastante todos os inscritos e ninguém mais vai perder inscrito, inclusive lives. É né? que eu participo de várias, não vou falar o nome aqui porque são muitas, né? Todos os amigos meus e todas as lives boas. Live às vezes a pessoa entra lá, ganha 10, 20 inscritos, corre no canal, é, se inscreve, ativa o sininho no canal e tchau e vai no outro para dar conta de todos. Não inscreve-se no canal, mas vai no vídeo veja o vídeo, assiste um pouquinho, pelo menos mais de um minuto, e ativa o sininho no vídeo que aí você não vai perder essa inscrição nunca, por isso que deixa avisado também né, divulga esse vídeo essa dica, para os seus inscritos também, tá, tem vários meios para divulgar, e... bom então aqui nós vamos ver agora, como deixar a lista de canais aberta como eu expliquei, lista de canais aberta Tem gente que não gosta, tudo bem. Talvez você está no YouTube apenas para divulgar um videozinho para algum conhecido seu. É como se fosse um vídeo privado. Então, são exibidos apenas inscritos que compartilham as inscrições publicamente. Inscritos com inscrições definidas como privado, não, não aparecem aqui. A pessoa se inscreve no seu canal, né? Tem a lista de canais aberta Em dentro de 28 horas a 48 horas, você pode voltar aqui nessa lista de comunidade inscritos que você vai ver a pessoa aqui. Se você não tiver inscrito, você já inscreve-se aqui. Se não aceitar a inscrição, você abre o canal e vai no vídeo da pessoa, tá? Então vamos ver agora como habilitar de canal. Clica nessa imagem do seu canal, né, tá? E clica nessa ferramentinha. Simples, rápido e fácil, né? O quando você cria o seu canal por padrão, Vem tudo como privado Então você clica na, lá, lá na ferramentinha Abre aqui, você clica em privacidade Tá vendo? O meu tá desmarcado Mas por padrão ele vem assim ó, Vem marcado, manter todas as minhas inscrições privadas Eu desmarco aqui Desmarcou aqui, pronto Sua lista de canais está aberta Tá? E vai aparecer naquela seção De inscritos lá onde eu expliquei Volta ao vídeo, acompanha passo a passo, mais uma vez insisto, divulgue, porque isso é muito importante Para a gente não perder inscrito e para quando a gente enviar um vídeo As pessoas receberem notificação, isso é que é muito importante né? Vão receber notificação quando você enviar um vídeo e quando o seu inscrito enviar um vídeo também Você vai receber a notificação, pronto, fim do problema, divulgue né? Fico agradecido de você ter visto o vídeo até agora E você que não é inscrito também, que acompanhou Inscreva-se no canal, ative o sininho no vídeo Para receber sempre notificações do canal Agradecido mais uma vez E até a próxima Obrigado